Boa noite a todos vocês. Essa é a segunda edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Fórum. Boa essa vinheta, hein? Muito boa. Ontem à noite tivemos a apresentação da peça Inhotote. Ingressos esgotados há mais de duas semanas, a Guarda Municipal convocada para ajudar a controlar o enorme fluxo de veículos à frente do Teatro Judas Iscariotes. E, inclusive, homens da Marinha foram convocados também para impedir a ação dos cambistas. E para fazer a cobertura desse evento... Nós enviamos o nosso repórter muito franco. É com você, repórter muito franco. Diretamente de franca, eu sou o repórter muito franco. Só que depois de um espetáculo que envolveu criança, gente madura, gente idosa, de todas as idades, falando de mediunidade. Eu quero saber aqui, nós temos uma representante do Instituto Arte e Vida. Fale agora, francamente, a verdade. Você acha que a vida precisa de arte? Olha, a vida precisa de arte. Tá? Precisa de arte, precisa de criança, precisa de gente de toda a idade. Nós do Instituto Arte e Vida acreditamos nisso, acreditamos nas, gera nas gerações, em todas elas. Por isso as nossas portas estão sempre abertas no nosso trabalho. E a gente... Continua acreditando há 30 anos e outras encarnações, a gente vem acreditando, porque a arte é responsabilidade, a arte é ato e a arte é vida. Hum, então, pelo que eu entendi, você acha importante envolver crianças, envolver pessoas idosas nisso, né? Sim. Mas eu quero, eu quero saber que de um participante, hum. de um ator, você incorporou no palco, um médium. Uma pessoa que se comunica com mortos hum. para poder interferir na vida de cada um? Foi. Você acha? Você acredita que aquilo é verdade? Que é possível se comunicar com os mortos e interferir na vida dos outros? Você acredita? Acredito demais da conta. Você não acredita? Eu, eu estou te entrevistando, eu sou muito franco. Eu estou perguntando, francamente, você acredita? Acredito. Você viu o que você viu lá em cima? Rapaz, tinha gente encarnada, gente desencarnada, você viu? Tinha uns que entravam, voltavam, encarnavam de novo, uns ajudando os outros, os encarnados ajudando os encarnados, depois o contrário também. O que, que é isso que aconteceu lá? Eu não sei, eu sou um repórter, eu sou entrevista, quem dá a resposta é você. É, a resposta é essa, é verdade. <risos> e acontece muito mais do que a gente pensa. E você pode ter certeza, senão você é muito besta por você não acreditar. É. Ok, se eu for falar francamente, eu acredito no que vi, porque meu nome é muito e meu sobrenome é Franco. Jornal do Falo Desde que o vi, me sinto arder, em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternura rompendo o tabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em Teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita Tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis Teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim. Pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens, chamas, me chamas, chamas e chamas. Vocês acabaram de ouvir a belíssima apresentação do Tim da dupla perdão, é do Gabriel que faz parte do Instituto Arte e Vida aqui de Franca. Ô Gabriel, vocês são os trabalhadores da última hora deste fórum, que são aqueles que estão trabalhando nos bastidores do nosso fórum. Quantas pessoas estão trabalhando nessa equipe de limpeza, não é isso mesmo, a equipe de limpeza e de alojamento? Nós somos em 12. 12 pessoas. Muito bem, parabéns. Todos do Instituto? Sim, todos do Instituto Arte e Vida. Eu estou com a relação aqui, é Adolfo Bezerra de Menezes. Mei... Não, desculpa é a relação errada que me deram aqui dos espíritos, estão presentes aqui. Muito bem, da equipe de alojamento, nós temos a Ana Beatriz, Caroline, Débora, Gabriel, que é você ou é alguém que tem o mesmo nome? Não, é você mesmo. É a Isabela, Luana, João, Vitor, Henrique, Helena, Luiz, Otávio, Vinícius e Luísa. Olha, a gente gostaria de agradecer a todos que estão participando, usando você aqui, pra, por favor, aqui um abraço sincero da nossa produção. Dá um abraço, por favor. Muito obrigado. Mas maravilhoso trabalho de vocês. Estava... Muito bem. Jornal do Fórum. Nessa manhã tivemos a palestra com o nosso companheiro de Belo Horizonte, Gladstone Lage, que expôs o tema O Artista Espírita, o Evangelho Vive em Mim. Com um linguajar bem simples, mas com palavras rebuscadas, a exposição lembrou sobre a importância de vivenciarmos as verdades abraçadas. Ainda pela manhã, aconteceram os Centros Temáticos de Interesse, que abordaram a arte espírita sob os mais variados aspectos. O meu, o seu, o nosso... Jornal do Fórum! Produção, que vinheta, hein? Maravilhosa hein? Vamos lá. Não poderíamos deixar de mostrar o local que carinhosamente recebe o nosso fórum. O nosso evento que está sendo feito maravilhosamente num local cheio de verde, cheio de beleza. Nós vamos ver a matéria com o nosso repórter de campo, Reginauro É com você, Reginauro Olá Humberto, olá os nossos amigos do 11º Fórum de Arte Espírita, nós estamos diretamente aqui da Fundação Pestalozzi, a né? unidade 2 da, da, do Candário Pestalozzi, onde está acontecendo o 11º Fórum Nacional de Arte Espírita, em Franca, essa cidade que é conhecida nacionalmente como a cidade dos sapatos. Mas o que o público do fórum não sabe é que essa cidade também fez história numa participação internacional do cinema hollywoodiano. Essa cidade também recebeu aqui as gravações do filme Mib, Homens de Preto. Você não está acreditando? É, nós temos até inclusive dentro do nosso grupo um desses alienígenas infiltrados dentro do Fórum Nacional de Arte Espírita, na direção da Abraste. Pois é, meus amigos, para quem não lembra, os personagens do Tommy Lee Jones e do Will Smith eram o J e o K. O que vocês não sabem é que o M... O M era um alienígena pequenininho, era exatamente Mateus Oliveira. É, ele está aí, até a própria esposa não sabe que está casada com um alienígena. E nós não sabíamos que nós tínhamos um artista de outro planeta no nosso meio. E a prova está aqui, ó. A, a, a nave que trouxe Mateus para Franca e se viu de locação para o Homem de Preto, se encontra aqui ainda, né, para marcar esse momento histórico da cidade de Franca, fazendo a sua participação no cinema internacional. Homens de preto, cuidado com esse alienígena, hein? Ele pode lhe abduzir. Nós vamos ficando por aqui. Humberto, volta aí com você para o nosso Notícias Abrate. Um abraço. Obrigado, obrigado, Reginaldo, pela participação. Não sei se todos sabem... Estamos na 11ª edição do Fórum Nacional de Arte Espírita, organizado pela Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, e que está acontecendo aqui na cidade de Franca, a cidade, a terra nacional do calçado. Muito relevante saber isso agora, que é a terra do calçado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Jornal do Fórum Nós gostaríamos de, de chamar agora o um link, fazer um link direto com a nossa estagiária, Eneida Naline. Eneida, é por favor, é com você. Boa tarde, meu nome é Eneida e nós estamos aqui no 11º Fórum, realizado em Franca, pela Abrarte. Bom, estamos aqui então... É... Eu acho que o foco não é esse, né gente? Vamos então encaminhar e nos encaminharmos para o lugar correto aqui, por favor. Nós gostaríamos de avisar para vocês que nós temos aqui o apoio médico espiritual, certo? Então se você não está se sentindo bem ou se acha que alguma coisa pode interferir de maneira negativa na sua condução, na condução do seu trabalho, na sua postura, venha para o apoio médico espiritual. Aqui você será atendido e muito bem atendido, né? Os nossos médiums estão agora em trabalho, então nós não podemos entrar no recinto, tá? Porque estão todos comprenetrados todos assim é, se preparando, né, para poder realizar um bom trabalho. Então vamos lá bem devagar para não atrapalhar Obrigado, Eneida. Parabéns pela excelente matéria feita. Inclusive, eu não sei se vocês já perceberam. Eneida lembra muito a personagem da, da peça do Inhotito. Inhotote. Inhotote. Muito obrigado. É a... Jerusa. A Jerusa... É uma personagem de peito, fran francamente falando Mas vamos lá, nós vamos chamar agora Quem que nós vamos chamar a produção Que eu já não sei mais o que que que, que nós vamos chamar agora Jornal do Fone.